Estamos de volta com mais uma dica para você ficar em dia com a ergonomia. Hoje vamos falar sobre como fazer um bom posicionamento dos monitores. Se você usa as duas telas com muita frequência, o ideal é que elas estejam mais centralizadas, sobretudo se você utiliza as duas telas na posição horizontal pois essa medida diminui a necessidade de movimentos mais amplos de cabeça e pescoço, preservando a coluna cervical. Se a segunda tela é somente um apoio com uso esporádico, ela pode ficar um pouco mais lateralizada, mas procurando sempre movimentar a cervical com a menor amplitude possível. Em breve, mais dicas de ergonomia. Tchau, tchau!